que se realmente confirme essa, esse, esse, esse achado, a gente pode pensar que a atividade física ela traz benefícios para a sua geração e para a sua próxima geração. Né? Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast aqui. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o meu amigo, o meu ex-aluno e doutor Rinaldo Pereira, é, hoje a gente vai ter um papo um pouco mais científico sobre os efeitos da corrida, os efeitos do treinamento na performance, na saúde, no envelhecimento. Vamos lá, Rina! Seja muito bem-vinda, por favor, se apresente melhor do que eu posso me apresentar para... Ei, Andrei! Valeu, obrigado! É um prazer estar aqui com você né, no Corrida Perfeita. A gente já, hoje eu estava de manhã pensando aqui, nós nos conhecemos desde... 2009, né? Já vão oh, mais de 10 anos, anos quando dez anos. Eu, ali no meu primeiro ano como como corredor de rua, né? Começamos lá o trabalho na antiga Next Run, assessoria esportiva. Saúde. Exato. E de lá fizemos aí a primeira maratona. Então você teve junto comigo aí na minha primeira maratona. Temos foto disso, primeira meia, primeira maratona. <risos> ao longo né? dessa caminhada. É, é ao longo dessa caminhada, né? Então na verdade eu sou um, né? Um um atleta de Endurance hoje, já com 10 anos aí de, de corrida, né? A minha atividade profissional é cientista e professor, então... E me... é disso que eu quero saber, é mais disso que a gente vai falar, porque você é um veterinário que não custa, não gosta... Não... <risos> Não cuida de cachorrinho, né? Não, não, não, não. Eu fiz o curso de veterinário em Viçosa, né, de 91 a 95, mas durante o curso de veterinário eu me interessei pela área de bioquímica, biologia molecular, e, né, vamos colocar assim, pelas moléculas, e aí eu fiz a opção de seguir a minha carreira buscando treinamento em pesquisa científica. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, nos anos de 96 até 2002, lá no Departamento de Bioquímica, com o professor Sérgio Pena, né, o departamento de bioquímica e imunologia então na verdade eu sou um doutor em bioquímica e imunologia que fiz uma dissertação e uma tese de doutorado na área de genética humana, então na verdade se explica um pouco também a minha mistura, né? eu gosto de muitas coisas, estudo muitas coisas E hoje você tem se aprofundado por conta dessa sua experiência, da sua profissão e do esporte que você ama, o esporte de endurance e como você mesmo gosta de falar, não dá pra ser cientista meio período né você vem trazendo muita coisa boa e interessante do que você vê de pesquisas, né, do, da, dos fundamentos da ciência, mas a gente não para, eu não quero parar a nossa conversa hoje aqui só falando da ciência, porque a gente sabe que a prática vem essa da ciência e a ciência vem tentando explicar a prática. Uhum. E é com isso que eu conto com você, para que você explique para a gente dentro da parte científica e da prática o que, que a gente vem... Tem visto no, nos papers que você exato, tanto exato, é. compartilha é com a gente. É exato, assim, é o pessoal que, né, que, que a sua, o público do Corrida Perfeita, que talvez não entenda muito bem o que, que faz um cientista, isso a, a minha avó <risos> não entende o que, que faz um cientista. Né? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte: a gente lê, né, estuda os tais papers, que são os artigos científicos, né, e vai acumulando conhecimento que é produzido. Por colegas, por outros cientistas, e a partir desse conhecimento acumulado a gente utiliza isso para gerar novas perguntas, novas hipóteses desenvolver experimentos e gerar outros papers. Então, basicamente, quando eu explico isso pra, né, lá para minha vozinha de quase 100 anos lá no interior de Minas, olha, o meu trabalho é, é ler e escrever, é basicamente <risos> isso, eu leio escrevo, né, lógico, os experimentos e tudo. Né, e é interessante essa como, é, como que eu cheguei, acho que no Endurance, porque foi uma relação, eu cheguei na Católica né, e comecei a interagir com os colegas da Educação Física, e eles me levaram para um teste lá na esteira, meu VO2 estava baixíssimo, e em seguida eu fui participar de um experimento onde eles queriam basicamente checar como que a nossa a pressão arterial se comportava ao longo de 24 horas após uma sessão de exercício. Uhum. Para encurtar a história, eu fui voluntário nesse experimento e eu fui outlier, quer dizer, eu, meus dados nem fizeram parte do p porque a minha resposta foi tão positiva ao treinamento, né, que a minha pressão arterial foi, assim, foi uma resposta tão diferente da média, uhum. que é o que a gente chama de um ponto fora da curva. Né? <risos> eu falei, cara, eu respondo tão bem ao exercício, o que, é que eu estou fazendo aí esses últimos anos né, sedentário, tava com uns 84 Pede quilos de na esquerda, época, não é, ser foi a de quando média. eu calcei o tênis pela primeira vez, não, hoje eu já vou correr, vou começar a correr. Eu tinha visto as corridas de rua em Brasília, isso era junho de 2008, eu vou começar a correr, né? E aí fiz, comecei a correr sozinho, procurar planilha na internet, aquela coisa que a maioria de dos pessoas que estão começando a correr fazem, né? Procura como é que é que treina, como é que corre, como é que eu faço ao longo da minha semana, como é que eu anoto, né? Como cientista, desde a minha primeira semana de treino eu já comecei a anotar meu, né, de... é, já queria ter os dados, anotar, ver se estava melhorando e tal. E aí comecei, a isso já em agosto eu fiz a minha primeira, a minha primeira corrida de rua e fiz acho que mais três no ano de 2000 e... Em 8, no final de 2008 eu já corri o meu primeiro 10km abaixo de 45 minutos né? Hoje eu olho e digo, cara, foi legal, né? Quer dizer, menos de seis meses eu consegui correr um 10km abaixo de 45km. E aí veio já 2009, já com a Next lá, com você, com o Thiago na época. Aí já veio meia, primeira meia-maratona, veio maratona em 2010. E em 2013 entrei no triatlon e sempre tentando né, conciliar essa minha, essa minha atividade esportiva. E aumentar o volume de prova de também. prova! Né? É de boa na prova de 5km, só vai aumentando. Inclusive, recentemente você fez uma... Você fez uma ultra, né? Um é, ultra ultra, o, triado, vamos ver, é, o meio ultra, né? Porque foi uma prova que chama Tri 257. Mas 7. é que nem maratona, é passou, passou do, do... 42, mano, passou do... É, é, você, você quando começa e você... Né? Porque é o seguinte, acho que há pessoas que têm a, a disposição de fazer essas provas de longa distância, é, mas, sim, cara, é legal, quer curtir, quer ter a sensação, mas não se envolve é, sentimentalmente com essa distância. Eu acho que eu tenho um envolvimento sentimental com a Eu sou apaixonado com isso, adoro treinar, gosto de treinar, então assim, eu gosto da prova, mas eu acho que eu gosto mais de treinar do que efetivamente fazer ah. as provas, não é doloroso para mim treinar, né? Eu, go eu gosto desse, desse isso, processo. Isso né? vem muito porque você tem muita consciência sobre o que que tá acontecendo e por que que você tá fazendo cada coisa, né? Aí cabe a importância de a gente ter consciência do que a gente está realizando. acho que né? esse é um aspecto importante, quer dizer, você olhar, ó, né, quando você também começa a treinar... Né, orientado por, por técnicos e tudo mais, é importante você ter consciência de por que que um treino, né, esse treino hoje, por que, que eu tenho que treinar leve hoje? Isso foi assim, é, acho que fica aqui como testemunho, lá no início mesmo, lá em 2009, 2010, eu era o típico sujeito que não gostava de treinar leve, né? Então eu gostava... O que valia era porrada. Era é, porrada, muito se volume. No, se não tá saindo vomitando, não tá funcionando. Tive inúmeras lesões por causa disso, né? é, tô, Acho que assim, eu passei por todo compêndio de lesões que corredores <risos> <risos> Tem muito relacionado à, à técnica ruim de corrida que nós conseguimos melhorar um pouquinho ao longo desse tempo, mas também por não usar, usar a metodologia adequada de treinamento. Quando você começa a entender que cada treino, né? tem o seu tem, as, tem o seu propósito né qual que é a, a a importância disso para fisiologia para adaptação né a importância de se descansar né? então hoje eu sou um cara tranquilo assim, eu descanso sem aquele sentimento olha cara eu tô perdendo tô perdendo treino eu perdendo treino eu tô perdendo um pouquinho de aptidão cardiovascular sabe ali, o que eu tô perdendo aqui agora vai significar um ganho fisiológico muito grande lá na frente tô aproveitando esse gancho do ganho fisiológico lá na frente muito Muitas vezes as pessoas mais velhas até não pensam em exercícios de alta intensidade, né? A gente já conversou sobre uhum. isso, né? Sobre os ganhos. e Eu gostaria que você apresentasse para as pessoas a importância de você, primeiro, treinar de forma ordenada, como a gente está falando, mas também a importância dos treinos fortes na uhum. questão do próprio organismo, né? Acho... De você trabalhar a saúde do seu corpo, né? Eu acho assim, todos...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 Tem que fazer exercício de força. isso, quanto mais velho nós ficamos, né... Mais importante. Mais importante. Claro. Então, uma coisa... Eu mesmo, eu... E, e ali, tem é, um é, é, outro ponto ainda, né? desculpa eu te interromper, mas é a própria questão da demência em si, sim. né? Das ligações dos neurônios e tudo mais. É, hoje você tem muito... Quer dizer, vamos jogar... O pessoal chama... Né, tem vários autores aí que utilizam o seguinte termo, né? O, o, o exercício é, é a multi-drug pill. Quer dizer, seria uma pílula que resolve um monte de problemas. Entre eles está a questão cognitiva. Há bastante literatura mostrando que a atividade física tem um efeito positivo tanto no tratamento quanto na prevenção das doenças que tem como consequência a demência. Parkinson, Alzheimer, né? Que não acaba que... que é um ciclo, né? Porque se a cabeça não tá boa, o cara também não consegue fazer exercício, tudo, não consegue tudo, fortalecer tudo, e tudo, você tudo, vai entrando tudo, numa tudo, espiral tudo, negativa. Tudo, né? E, e é, o fato é que você precisa primeiro né, praticar exercícios para aumentar sua capacidade cardiorrespiratória para isso você precisa ter músculo quanto mais velho você é mais intensidade que era sua pergunta você precisará. Tem o um livrinho do Joey Frio, né? que é o nosso grande escritor aí dos triatlons, é. né, que é né, Getting Faster After 50 ou Faster After 50. Né? Quer dizer, é. rápido depois Leloz dos 50. Veloz é. aos 50, acho que é a tradução é. no português. Ele fala isso, claro. A partir dos 50, você tem que ter uma preocupação ainda maior com os exercícios de força. É. Né? E nós que somos atletas de Endurance, até por causa da rotina, você muitas vezes, ó, você faz o treino de bike, você faz o treino de natação, você faz o treino de corrida, mas os treinamentos de força, que seria a musculação, os pliométricos, e você pra acaba com a corrida perfeita é a base, é do a base, é né? a base do treinamento. Força é tudo, Sim. né? Porque se você tem força, né, você tem mais, porque você tá tem conseguindo a sustentabilidade, né? né? E esse músculo, você tem mais massa muscular e algo importante é que esse músculo, além dele se, Quer dizer, o componente mecânico da atividade física, ao exercitar esse músculo, esse músculo está liberando uma quantidade enorme de componentes moleculares no seu organismo, que isso aí até a minha área de pesquisa hoje, né, buscar esses componentes, tentar entender alguma uma, uma fração desses componentes liberados pelo músculo durante a atividade física e que promovem saúde, eles vão estar tá sendo distribuídos para outros tecidos. Aí você acha os trabalhos mostrando, olha, o um exercício físico... Né, ajuda na prevenção ao câncer, a todos os tipos de câncer, e há uma relação dose. Né, uhum. você, não é, você vai aumentando a intensidade, né, medido aí em equivalentes metabólicos, quanto mais exercício você faz maior é a proteção que ele te dá contra diversos tipos de tumores. Mas a gente sabe que o exercício é um remédio da mesma forma, ele tem que ser dosado. dosado né? Dosado. Uma boa prescrição de treinamento é fundamental para você conseguir acessar esses benefícios do exercício. Exatamente, até porque você tem, olha, né, Você tem um aspecto para além da lesão, quer dizer. Você, porque nada é pior para um atleta e para tirar o seu, né, a sua consistência de treinamento que é uma lesão. Ou é. doença, né? Ou doença, porque você também, o exercício, vamos pegar aí o... Né, o... Porque ele vai agredir o seu organismo. Sua imunidade vai ter que trabalhar pra ajustar isso é, é uma... Na verdade é o seguinte, quer dizer, a base do exercício, do, do treinamento é, é, é você leva o seu corpo a um determinado limite, né, são micro lesões nesse, nesse, nos tecidos, Sim. a adaptação é a cicatrização, quer dizer, o, isso é muito fácil de entender, você que nunca correu, eu vou te dar o um meu exemplo, o dia que eu calcei o tênis pela primeira vez, eu corri 2 quilômetros aqui em Brasília, eu fico tipo, Ficar uma semana sem me movimentar de tanta dor muscular Oi. que eu tinha. Então, até voltando do treinamento. Porque eu mesmo voltei agora de competição, sim. fiquei duas semanas de sim, trás, sim. fiz força. Foi uma semana doendo tudo. Não, eu, eu, como eu mencionei antes, eu, eu vinha relegando aí os exercícios de força. Depois que nós fizemos o TRI 257, essa prova de ultra triatlo em Brasília, falei: não, eu vou agora já me preparar para 2020, porque é algo que eu vou levar muito a sério em 2020 será o treinamento de força. Então, vamos começar com os pliométricos, né? Os, os básicos cliométricos. Fiz lá 20 minutos de pliométricos antes da minha corrida, né, uma, duas semanas atrás. Cara, dois dias depois, eu sentia um música que eu nem sabia que tinha, né, porque era um exercício que eu não Eu, não tava eu fazendo. Era que você não tava dando. É, aí continuei fazendo as sessões, fui aumentando o número de repetições, fui aumentando o número de exercícios. É, essa semana, semana final da semana passada, eu já fiz sessões de pliométricos muito mais intensas, o corpo né? se adaptou ficou é, mais forte de rotina e hoje um exemplo simples disso no dia a dia né eu sou professor na Universidade Católica de Brasília e um dos prédios aonde eu leciono a minha sala é no terceiro andar né e esse prédio ele tem elevadores, mas eu sempre subo escada e eu sempre subo escada de dois em dois degraus é eu vinha tendo muita dificuldade para manter se fazer força né e essa semana eu subi eu falei, mas como foi fácil subir essa escada ver como ah, tá foram os benditos pliometros que eu venho fazendo tá me dando uma resposta direta aqui, né? Numa, numa atividade do dia a dia. então isso também é uma importância para as pessoas que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo também. Mas essa às autonomia. vezes se você não tem nem consciência sobre isso, o que você fez, o que que você está querendo atingir você acha que é o tênis, né, que melhorou se virando na escada? Não acho Você assim, acha que foi é, é, a Coca-Cola que você tomou é, ou acho que? Não lógico. Você tem, eu acho que tem. Pô, você tem o treinamento esportivo, ele tem que ser bem prescrito por um profissional. Como tem que ser a nutrição, né? Porque sim. são coisas que caminham lado ah, a lado. Nossa. Você tem ciência, muita ciência nisso, então você tem que ter um treinador que, que conheça essa parte científica, né, o básico. Obviamente que há a questão da individualidade, que é algo que me interessa muito, porque o meu background todo de formação científica é de genética. Né, e genética lida com variabilidade. Então algo que eu sou muito, né, muito atento nos artigos científicos é a variabilidade. Né? Um exemplo, né, que é a questão nutricional. Né? Quando você está fazendo atividade física, você está consumindo carboidrato e gordura. Né? então isso hoje tem muita né? eu, eu chamo eu brinco, até religiões né? se você deve usar Galera muito carboidrato palha, -carb, vegan, é, quer dizer, é, é, e aí como se, se você se algum desses estanques fosse verdade absoluta é mas na verdade eu tive, fiz experiências comigo próprio, fiz você acompanhou aí, fiz vários, ah. né, vários meses de experimento. Perdão, N. High, high fat. É, fiz high fat, fiz low carb, fiz é, cetogênica, controlando corpos cetônicos, bonitinhos, né? Tenho tive efeitos positivos, né? Mas li, li muito na época sobre isso. Você pega um exemplo, você pega dentro de atletas, é um trabalho do Asker, Jack Andrew, que é um grande nome na nutrição esportiva. Ele pega atletas que não estão fazendo é, low carb, não estou fazendo nenhum treinamento específico para maximizar a queima de gordura. Eles são extremamente eficientes na utilização de gordura, mesmo em intensidade alta. Uhum. Você pega indivíduos que fazem é, low carb, faz high fat, cetogênica, está trabalhando para tá maximizar esse que eles chamam, né, de que é o, a flexibilidade metabólica, é o termo que é utilizado. E o indivíduo, cara. Tá, tá difícil queimar gordura em determinadas intensidades mais altas. Ele tá sempre queimando muito mais carboidrato. A gente não conhece a biologia e a genética do que faz o indivíduo utilizar mais gordura ou mais carboidrato. Então talvez esses casos que a gente escuta, né, tem vários casos, anedóticos que a gente chama, e descrito na literatura que indivíduos que fizeram um Iron Man na casa de nove, nove horas e meia sem nenhuma gota de carboidrato mas essa pessoa, ele é um exemplo reserva... ele, é ele é diferente agora você não pode vender isso como que todo mundo será capaz é. de fazer e dentro desse ponto a gente vê algumas coisas no mercado falando de genética de predisposição genética onde as pessoas estão tentando até mesmo, porra, você tem componentes genéticos de mais velocidade você tem componentes genéticos de, de mais endurance esse negócio que já tem um bom tempo que vem rolando por aí Funciona de verdade é de pegar saliva, de pegar digital. Tem alguma coisa na, na ciência hoje que comprove que isso realmente funciona? Ó, isso aqui realmente você pode seguir é. que é validado. É esse, esse, a validade científica. Você, você tem, né? Você tem estudos científicos que identificam. Né, variações que a gente tem no nosso DNA, vamos colocar, são diferenças que a gente tem no nosso DNA, que estão associadas a algumas características relacionadas à performance esportiva. Isso você encontra, tá? Agora, a, o que nós temos de consenso hoje entre a comunidade científica é que é impossível nesse momento Tá nesse momento, poder bater um você poder bater o um martelo e ter teste científico, a gente chama esses testes, eles são chamados de DTC, isso vem do inglês que é Direct Test to the Consumer, é um teste direto ao consumidor, né, eu mesmo tenho meu, né, como cientista eu fiz isso, então eu tenho lá, eu fiz vários testes, é, estudando variações no, é, no meu DNA, e você roda essas variações em diferentes programas de diferentes empresas, você tem resultados diferentes. Aí tá, eu é, já fiz isso. isso é então problema. você olha, olha. porque depende de como você analisa. Uhum. Qual, é um, qual é o algoritmo de análise que você está fazendo? Por exemplo, agora, como geneticista, né, sem entrar na polêmica das empresas que usam isso como seu negócio, mas eu vou te dar um exemplo, um atleta, um triatleta aqui de Brasília, o pai dele me perguntou, olha Rinaldo, né, nós estamos aqui, estou é, tô, tô pensando em investir no teste genético aqui para o atleta X, o que, que você acha? Cara, olhei para a bicicleta dele, não tinha um medidor de potência, falei, olha, olha, o teste vai te custar o valor de um medidor de potência, eu vou ser muito sincero com você, tá? vai no, vai no invista medidor. no medidor de potência. O que, a resposta que esse medidor de potência vai dar nas prescrições de treinamento e na resposta, vão ser, então você tem que fazer essas perguntas, né? se você tem recursos ilimitados, é aquela velha história se você tem recursos ilimitados, vai, vai em meu. tudo joga o dinheiro para cima, cima e vai agora se você tem recursos limitados e um risco quando você adquire essa quantidade de informação e você ainda não tem claro como você vai utilizar essa não informação pode atrapalhar, né? pode atrapalhar. E aproveitando esse gancho do investimento, que para grande maioria dos atletas, né, investir é complicado, né, pô, não tem como ficar, porque o céu é o limite nesse, nesse, nesse negócio de custo, de material, de treinamento, de, de alimentação, escambau, né. Onde que investir o seu tempo, onde que investir a sua energia, né, porque uma discussão que continua sempre, está muito em voga é a própria questão do doping, né do quanto que vale o atleta se dopar, um atleta amador, um atleta de ponta, que foi uma discussão que a gente teve, uma discussão não, uma conversa que a gente teve falando sobre muitas vezes o treinamento em si só, ele pode dar muito mais do que a própria droga daria, né? Então ao invés do cara colocar a vida dele em risco, né? Porque é um problema de saúde, não só de desempenho, é, você tem muitos outros lugares que você pode trabalhar. Como é que você vê isso? Acho o seguinte, primeiro a gente tem que entender, é, vamos vamos, o esporte em si, o esporte competitivo, seja ele nível amador, seja ele no nível profissional. Quer dizer, o que ganha, né, você solta lá os atletas no triatlon, na prova de corrida. Porque o cara pode pensar que eu é sou geneticamente não pode, não, mas alguém, vai chegar, alguém vai chegar primeiro porque ele... ele ao longo de todo um processo ele, que envolve o treinamento, a prova, ele utilizou de recursos que deu vantagem. Vamos colocar esses recursos. A questão é que nós temos uma quantidade de recursos que nós assumimos que são éticos de utilizar, que são válidos, que não, são, não, não, não envolvem algo, é, vamos usar o termo... É, é, irregular, né? Então, vou, lógico. Aí você... Vamos começar porque o básico. Só pra gente também botar uma base aqui. O doping, por si só, ele não é proibido porque te dá vantagem. É? E sim porque põe a sua vida em risco, também. né? Sua saúde em risco. É, mas Vamos lá, porque... O... Primeiro, a gente tem que entender isso, quer dizer, olha, alguém que ganha, seja no nível amador nós temos que ver o seguinte, é porque houve diferenças, tá certo? Sim, sim. Essas diferenças começam, inclusive, no acesso à informação. Hoje menos, porque hoje a informação, a informação está distribuída aí pela internet, mas há ah, 20, mas 30... Também tem que se filtrar, né? Mas 20, 30 anos, quer dizer, técnicas de treinamento que o pessoal estava aplicando em, em alguns lugares do mundo, não chegaram. Então, isso dava vantagem, tá? Sim. E só para o pessoal entender isso. Né? Então, passa pelas técnicas... Acesso a equipamentos, né? Conhecimento sobre fisiologia locais e aí de locais de treino, né? Treinamento psicológico, segue um monte de coisa. Isso é que vai fazer o campeão, seja ele no amador, seja no profissional. Aí você chega a um conjunto de fatores que potencialmente não são tomados como legais e que podem dar essa vantagem. O fato é que esses fatores muito, alguns desses fatores que são considerados ilegais uhum. e hoje regulados aí pela, pelas federações... Coloca-se sendo como a maior parte do ganho do cara. A maior parte do ganho. E nós temos, por exemplo, a eritropoetina, por exemplo, quer dizer, há bastante dúvida que a eritropoetina... Realmente. Realmente um ganho, porque não é só tomar a droga, né? Olha, não há nenhuma discussão que hormônios, por exemplo, né, os, os esteroides, vão te dar ganho. Se você treinar o suficiente, né? Quer dizer, tá aí os bodybuilders que usam, que, tá, que cresceu né, que o músculo. Quer crescer o músculo, tá? para nós que somos atletas de, de Endurance, o quanto que é essas terapias de reposição hormonal, né? Que você usa como uma bandeira para você ter ali um, uma musculatura, uma barriguinha mais. Mas, o aging, né, né? É, o aid, um tratamento né? anti-aging, que vai se dar esse ganho. É, o fato é que, que a gente tem da literatura hoje, né, artigos revisando isso bem recente, principalmente para ficar nessa parte dos hormônios, que é mais. Sim, é onde sim. o pessoal acaba chegando mais, né? É, a própria reposição hormonal prescrita, não estamos falando de atleta aqui, há homens que efetivamente precisam né, de reposição hormonal. O sujeito teve um câncer de testículo, por exemplo, teve que remover o testículo, tem que tomar hormônio. Mas há indivíduos com algumas outras patologias que precisam tomar hormônio. Mesmo nesses casos, o que, que os dados têm mostrado? A reposição hormonal aumenta o risco cardiovascular. Agora, você não precisa tomar hormônio. Tá lá com essa dosagem hormonal. Você vai, vai colocar algo dentro do seu corpo, né, para ali... E aí para mim é assim, é, é muito incompreensível. Eu acho que... Vamos separar o a, a alta performance, que o cara vive para isso. E ali, ali não é só o cara, ali tem empresas, tem patrocínio, é um outro mundo, sim, tá? Sim, é um sim, outro sim, mundo. Sim. Mas para é. nós que estamos aqui, que queremos fazer, queremos fazer esporte para nos divertir, né? Muito sim. embora a gente sabe, você sabe disso, né, André, que hoje tem um, é, Porque a gente, a gente a começa a dividir entre profissional e amador, mas é. a gente tem um limbo é, aí também. É, tem um limbo aqui, que é o um sujeito é. que nem é profissional, nem é amador, mas ele depende da performance dele. Que seja para garantir uma boa bicicleta para ele treinar, que seja para garantir a alimentação dele durante o um ciclo. E talvez essa turma seja aquela mais susceptível a fazer bobagem com, com os doping. Entendeu? É, buscar Porque. Buscar alguma ele, solução. Buscar fora, alguma né? solução. E além do mais, sem pessoas que têm conhecimento gran, alto o suficiente, ou, ou conhecimento suficiente, para fazer isso da maneira menos errada possível. tá? Porque os dados que tem na literatura da reposição hormonal, por exemplo, da utilização de hormônios e esteroides, é, e isso eu estou bem com, convencido dos ar, últimos artigos que a gente tem lido, há realmente um número ali que é assusta do ponto de vista de é, predisposição de acidente cardiovascular em indivíduos que fazem essa reposição, mesmo na reposição... É prescrita, prescrita, né... Porque há de se entender também que o próprio treinamento de endurance se faz com que você tenha baixa nos seus níveis de testosterona, no caso, e se você chegou ao um médico lá com esses níveis, ele fala, olha, temos que repor o seu nível. É. Agora, isso é interessante, né? Porque é. tem um, um artigo publicado recentemente até, foi um colega nosso aí, o Daniel Bulhosa, que é professor, foi professor com a gente na Católica, eu cheguei esse artigo por ele no, no Instagram. Né? É um, os caras estão discutindo um paradigma. Será que, na verdade, essa suposta... Queda hormonal que você tem, né, em função da idade, tudo, ela tá te comprometendo fisiologicamente mesmo. né, Sim, assim? Será que nós estamos é. olhando? Quer dizer, quando você vai lá e olha, é, Rinaldo, realmente esse é o problema. O Rinaldo tem essa, esse mas o Rinaldo tá conseguindo treinar, tá tendo ali dentro da faixa de tela performance, vamos lá, a libido tá ok. Né? Tem um monte de outras coisas, ok? Será que é, é, é, da, é da individualidade? Como é que nós não temos Esse essas coisas Esse É um ponto certo, problemático né? dentro da ciência, porque o corpo humano é algo muito holístico, né? Tem a ligação psicológica com a fisiológica é. para você ter uma resposta certa. E dificilmente a gente consegue isolar um ponto é, para saber se essa é a resposta aí certa. Aí eu acho aqui que essa sua fala me traz algo que eu tenho refletido bastante, até diminuir bastante as postagens. É, e tem tido muito cuidado quando eu posto alguma coisa, é, algo na, no Twitter ou no, no, no Instagram envolvendo artigos científicos. É porque a gente tem que explicar para aquelas pessoas que não tenha o treinamento como cientista, cientista e isso eu falo não... Porque há muitos profissionais, né, professores, profissionais de educação física ou de nutrição, e eu olho as postagens assim, cara, não tem a compreensão exata de como funciona a produção do conhecimento científico, Sim. né? Quer dizer, você lê um artigo e, e muitos caem numa armadilha terrível, que é a armadilha do artigo científico reforçar aquilo que você acredita. É aí. Entendeu? Aí que... Aí aí, aí, abraça aquele artigo, mas aqui é o artigo que, falando... Aí é que tá o problema, né? Mas aí você não analisa criticamente o artigo. Porque um, não significa, isso que eu quero deixar aqui para o seu público do Corrida Perfeita, olha, quer dizer, o caminho de produzir conhecimento é o método científico, não tem outro. Nós Sim. temos que fazer experimentos bem, bem desenhados, né, com o um número de indivíduos, ou seja lá o que for suficiente, para você testar a sua hipótese e poder aceitar, ou, quer dizer, e falar, olha, é, é isso mesmo ou não é isso, é válido. Tá bom? é válido ou não é. Mas mesmo quando você tem um artigo, quase todo artigo científico tem falhas. E você, ao olhar aquele resultado, você tem que olhar no contexto das que a gente chama, né, que são as fragilidades daquele artigo. Então eu vejo muito isso, e aí para o pessoal que consome, porque há, uma, há pessoas nas Seja redes sociais... número hoje, da amostragem que é tem, as um falhas que podem ser... É, porque há um consumo, quer dizer, há um consumo muito grande dessas informações em sites, em perfis, por pessoas que não têm o treinamento científico. Então aqueles que comunicam a ciência nas redes sociais... Tem que ser cuidadosos para dizer: olha, esse artigo aqui, ele diz isso, isso, isso, mas ele tem esse, esses problemas. Tem outros artigos que mostram isso, isso, isso, tem É tipo, não pode existir, como existir no, nos livros infantis, a moral da história. Ó, <risos> ah, vamos um exemplo. Moral da história, o que a gente tem que aprender com vamos, essa história? Vamos <risos> a um exemplo. Vamos ao exemplo da questão dos suplementos. Tá? Esse ano foram publicados uns 4, 5 artigos muito bons, revisões, sobre. A questão de suplementos na, no esporte, tá bom? Porque eu acho que tem, é glutamina, é creatina, é não sei o que, é um monte, dia, um monte. Né? É, é bicarbonato, né? É um monte, um monte de coisa. Quando você olha, você espreme a literatura científica, você vai ver o seguinte, né? Que olha, efetivamente, você olha e tem algo consistente, você vai cara, é legal. Vamos tirar o carboidrato para lá, porque esse é o basicão, tá? E né? a gente nem coloca como suplemento, é a fonte energética que você toca Sim. o marco. Mas vamos colocar aí é cafeína e alguns aí talvez que ah, realmente funciona que realmente funciona estimulante, estimulante. não há evidências convincentes de para BCA não há evidências vamos pegar o básico que todo mundo tem aí no seu armário não ah, há BCAA, creatina, eu vou, creatina eu brinco eu brinco com o pessoal é o seguinte olha se vo, agora é importante se você acha que aquilo para você funciona que aí nós podemos depois falar do efeito placebo. Exato. Mas se você acha que aquilo funciona, continue. Mas Mantenha. eu como cientista, tenho, tenho um treinamento de cientista. Eu vou lá e leio dezenas de artigos. E estou vendo hoje, por exemplo, que é uma série de, de, desses suplementos que não há evidência que ajuda. Fiz experimentos comigo mesmo. Isso. Eu fiz isso quando causa da minha formação lá. Cara, eu treinando com essas coisas sem essas coisas, sem esses, esses suplementos, Tá ok, eu não Você tô... Você não se deixou levar, Rino. Você não tem uma cueca da sorte. <risos> não, mas eu também tenho as minhas... Eu também tenho as minhas... Eu também tenho as minhas manias, né? Mas, eu tenho lá um pote de glutamina que eu comprei há cinco anos atrás, tá lá. Porque isso acaba no dia a dia, as pessoas começam a se preocupar tremendamente com essa quantidade enorme de coisas que efetivamente talvez não está funcionando. Mas só que é está funcionando. É, mas esquece de outras coisas básicas. Que é, executar um é treinamento bem feito. Perfeito. Vamos lá, você tá fazendo, o seu treinador prescreveu para você um treinamento nessa e nessa intensidade. Você se preocupou tanto em preparar o seu esporte com creatina, com whey, com não sei o quê, que, que não, não sei o, o tempo, que você é. não vai poder treinar tudo. Pô, isso eu não consigo fazer os 10 tiros que eu tinha que fazer. Fiz o 5. Pô, então tá errado, né? Agora, lógico que você é, né, tenha que, que olhar... Olhar aquilo que você acha que funciona, o seu nutricionista, né? Eu não sou nutricionista, eu não estou prescrevendo escrever nada para ninguém aqui. Tô dizendo a minha visão com o que está escrito. Olha, efetivamente, tem hoje, publicado em 2019. Cinco bons artigos, revisando toda a literatura sobre suplemento. Depois posso passar as referências para Andei, e disponibiliza aí para vocês. E basicamente o que está hoje é o seguinte, evidência forte, forte, forte mesmo, cafeína. E um pouquinho, talvez, com os nitrados da beterraba. Só que você tem que comer tanta beterraba para ter o benefício, que você tem que comer beterraba praticamente todo aí, dia. chega a betalanina, né, com a carnosina, isso tudo. Não odor... há evidências que funcionam. Esse que é o lance, porque a, a ciência acaba isolando tantas coisas que ela não consegue comprovar o negócio. E que muitas vezes apenas simplesmente funciona por diversos outros te fatores dar, que vamos, não se Vou sabe. te dar um exemplo aqui. Né? Não, já não é de agora, mas né? Principalmente agora com o recorde Do Kipchoge, da, da, do Kipchoge é, Começou a se falar de palitose né? para aumentar a absorção de carboidrato Por hora, tal, tal, tal Fui na literatura Palatinose, é, é a palatinose ah, falei palatinose. o nome? A palatinose, desculpa Aí fui na literatura, falei, eu nunca, nunca tinha prestado atenção nisso vamos, vamos olhar na literatura Fiz uma revisão recente dos artigos de palatinose O que está publicado Hoje, tá? Se você está tomando palatinose, tá funcionando pra você, tá ok? Ok. Só pra deixar claro aqui, gente, palatinose é um carboidrato de, é, um de carboidrato, absorção é, lenta. É um carboidrato modificado, né, é. de absorção lenta, e a lógica dele, Por favor, né, a lógica, a lógica que você teria... Né? a gente fala um índice glicêmico baixo, é que você, é ele aumentaria que... a sua glicose muito lentamente, então para o esporte de endurance você teria algo ali que estaria dando glicose, que é a fonte básica de energia, de maneira lenta e gradual, não aumentaria um pico rápido. Isso. Né? A literatura hoje, nesse caso específico, os estudos feitos, são seis estudos que eu encontrei, ela nenhuma mostra performance, aumenta de performance. Claro, aumentou realmente nos, no Endurance. E a, todos eles têm descrição de que vários voluntários tiveram problemas gastrointestinais. E eu, eu tive problema com a palatinose. Um, a galera da DUX que me, que me apoia, eles mandaram para mim o kick, né? O Energy Kick, que é o, o, o elaborada é. cientificamente dentro dessas, dessas bases, mas eu também me dava dor de barriga, eu tive que mudar para um carboidrato simples para me dar energia tranquilamente. Que aí dentro disso eu te pergunto sobre o cientificamente e a Coca-Cola? Porque no mundo do Triado, Enduros, até mesmo no Tour de France, você vê o cara com a Coca-Cola, ele puxa ali e toma aquele Já fizeram a pesquisa científica, não... da melhora o desempenho com a Coca-Cola? Não sei, eu não colhei. Eu não sei, provavelmente tem. Provavelmente tem algum artigo publicado. Eu nunca procurei artigo específico com Coca-Cola, mas bom, se eu pegar a Coca-Cola, ali provavelmente ela é adoçada com, com frutose. Rápido. Supone, né? Então, a sua já bate direto no cérebro. Né? Agora, uma coisa importante, pessoal aí, o pessoal da nutrição sabe disso, então se você está bem assessorado com um bom nutricionista, ele sabe disso. Né? Algo para você é, aumentar, pra, você não pode você vai fazer prova de 5, 6, 10, 10 horas, 12 horas, como um aeromeu ou mais, né? você precisa... Mas em dura a gente pode botar até 3 horas, é, né? 2 horas. 2 horas, 3 horas. E você quer manter uma alta intensidade? Você precisa realmente, e você não é aquelas exceções altamente adaptadas a utilizar corpos cetônicos, vamos falar Sim. isso aqui para os nossos amigos que gostam dessa, dessa parte, você realmente precisa né, a queimar açúcar. gordura, mas queimar açúcar, algo que você pode maximizar isso aí é usar realmente fontes diferentes de carboidrato, porque você tem no seu trato digestivo receptores diferentes para frutose e para glicose, então por isso você olha essas misturas, e aí você olha, ah, tem malto, malto o que é? Malto são pedaços de muitas glicoses ligadas umas às outras que vão sendo quebradas, então você vai liberando isso um pouco mais devagar. Quando você pega a destrose, por exemplo, é uma, uma unidade só. Então também é a absorção rápida. É o mesmo da frutose. Então você pega essas misturas, você aumenta a absorção. Você pega o basicão, hoje qualquer livro de nutrição, né? E qualquer revisão recente, vai dizer, olha, a ideal aí é seria em torno de 60 gramas de carboidrato hora numa prova de Endurance, né? O Asker Jacquedrup, nos últimos papers dele e nos últimas né, compilações de dados, ó, você pode chegar até 90 né para provas Mas isso longas tudo requer uma adaptação aí é o que eu, eu gosto muito do conceito dele é. né que é o, o conceito do training the gut você tem que treinar o seu o seu trato digestivo isso é um outro aspecto importante né porque Muitas vezes os atletas, eu vejo isso acontecer com muita frequência, né? Você tem colegas que investiram num bom treinador, numa boa assessoria, numa boa bike, horas e horas, talvez um investimento maior que nós que somos, é o que tempo. Né? A mudar, é o é tempo. Quer dizer, 10 horas, 12 horas, num pico, se você, vamos lá, você, eu, por exemplo, sou um atleta de Iron Man de 11 horas, para conseguir isso, num ciclo de treinamento, os meus picos. Pico, eu vou treinar aí de 16 a 18 horas por semana. A questão do tempo é o mais custoso para nós, que somos Sim. triatletas amadores, né? Porque te, é, tempo custa dinheiro. Expende então, muito tempo. É tempo que você estará longe coisas. da sua família, então... O que eu tava querendo colocar é o seguinte, é que muitas vezes você, você gasta tempo, gasta dinheiro com com equipamento, né? E esquece de treinar algo que está sob o seu controle. Eu acho que eu e você nós hidratação, pensamos muito, a gente tem hidratação. discutido isso, né? Você tem que se preocupar com aquilo que está sob o seu controle. Exato. A hidratação e a nutrição é algo que de maneira geral, se você tem disponível água e e as fontes de alimentos que você vai usar, está sob o seu controle. Então, numa prova de Endurance, isso é planejável, mas você tem que treinar. Então, eu, me assusta muito, assim, já acontece, você sabe disso, em frequência você chega num, numa arena de Iron Man, ou de qualquer prova de outra marca aí, de Full Distance, o sujeito ali comprando o gel que ele vai usar na prova, ali nas lojinhas. Testando, aí né? você pergunta, você testou isso aí, cara? Você usou isso aí? É. Não! Cara, eu sou muito sistemático com isso, cara. Esse, pra esse ciclo, por exemplo... Não, e o pior não é nem isso, né, É né? que vê aquelas, às vezes, aquelas mesas cheias de coisa pra comer, pra beber, que nunca viu, não sabe nem qual é o gosto do isotônico. Caramba. O cara vai botando eu... barinha vai falar, pô, é cara, eu, de graça, é open eu, bar, meu né, irmão. Olha, eu vou, vou compartilhar com vocês aqui a minha, assim, como que eu tenho feito isso como atleta amador, né, usando aí o que tá da literatura e tudo. Então, basicamente, esse ano de 2019, eu fiz o plano, eu vou fazer o treinamento meu trato digestivo pra consumir 90 gramas de eu tinha eu tinha feito as experiências com low carb é, high fat o ano passado, funcionou em alguns momentos, eu tive alguns problemas em, em outros, e aí para esse 2019 eu vou voltar, vou controlar. Obviamente, aí faço, eu cuido bem da minha parte nutricional, os macronutrientes, né, anoto tudo, tem o meu programinha lá, o MyFitnessPal, onde eu anoto tudo, né, tento manter a dieta bem equilibrada. Né, faço as alimentações direitinhos na recuperação e tudo, mas olha, lá, esse ano serão 90 gramas e eu vou treinar para isso. Então Entendi. eu venho usando a mesma marca de gel desde o início do ano, tá? Eu é, uso o mesmo é, suplemento para colocar carboidrato líquido. Então hoje o que é que eu tenho feito para é, eu eu suo muito, a gente conversava sobre isso, então eu fiz o meu teste suor aí, em temperaturas quentes eu chego a perder, perder 2000, 2.000 ml, 2 litros e 300 de água Mas você hora. sabe também que muitas vezes, que eu acho que até um dos principais pontos que a gente entra de frente às vezes, hum. é que você é esse cara bem... Certo no certo. Você treinou isso, que é o que eu sempre boto assim como que a gente não pode ficar muito fixo e parado. Porque a sua perda de, de, de sal, de água, aqui em Brasília, 20% de umidade, é mesmo, mesmo na mesma temperatura, os 32 graus é bem diferente do no Rio de Janeiro. Sim, não, por com certeza. Mas você assim, o que, Porque que eu se tenho? Se você fica preso nisso, não, muitas não, vezes, não, não, você não. tem que ter consciência para ter a flexibilidade. É, né? Sim, lógico. Você tem que ter consciência disso. Lógico. Eu fiz. Aqui eu fiz lógico que eu tenho aqui o espaço de Brasília. Então hoje eu sei que ah, vai depender das condições, eu vou estar no universo de um litro e meio. Ah, dois é, litros, por que é por ali por eu aí. tenho que trabalhar. Agora, eu, lógico que eu vou levar em condições. A temperatura, o horário, tudo isso. Agora, o fato é que... O que eu quero dizer é o seguinte. É que você precisa treinar essas coisas. Porque isso está sob o seu Sim. controle. Então, pô, eu investi um tempo enorme para essa prova de ultra, ultra distância agora, o 3257. A última coisa que eu queria era perder o meu pedal ou intestinal. perder o gasto intestinal. Então, eu, por exemplo, não, eu sou o tipo de pessoa que não gosto de ingerir nada sólido durante as minhas provas. Então, durante... As, né, as 7 horas de pedal no, no. Ou as 9 horas, né? Que foram as 7 horas de pedal mais 1 hora e 40 de natação no sábado. E as 5, quase 5 horas de corrida no, no domingo, só gel e a minha ingestão de carboidrato, lá, minha mistura de carboidrato líquido, só isso. Isso tá? tem que estar tá treinado. Isso tem que estar tá treinado. Nem tá? que você tenha que tomar um gelzinho a mais ou um Isso, mas tem que estar tá treinado. Tem que tá estar treinado. Tem isso, que estar tá né? treinado. Então assim, eu. E, e eu funciono muito bem. Eu não, não tive nos últimos. sei lá, nos últimos três anos, eu não tive problema gastrointestinal em nenhuma prova que eu fiz. E detalhe, esse é um dos maior é um dos mais recorrentes reclamações que a gente tem em prova de longa distância. Nossa, é, porque as pessoas. Se você não tá treinado, porque você é treinado, isso começa a ser automático para você. Então, eu até... O pessoal que fez a... Foram os meus staffs agora na, no Tri257, são dois é, profissionais de educação física, né? Alunos de mestrado e um doutor lá pela, pela Católica, né? E que eles brincaram comigo, eles assim, que o que nós ficamos mais impressionados durante essas né, 13 horas e quase 14 horas que nós te acompanhamos é a sua disciplina com a ingestão de alimento e hidratação. Eu falei, cara, eu falei, porque eu, eu treinei isso, eu, sei, eu tinha consciência como o meu corpo funcionava para isso, né? Eu fiz vários treinos de bicicleta, três treinos de bicicleta de 200km em horários quentes, né? E eu, por exemplo, num dos treinos, eu não consegui ingerir a quantidade de água que eu tava planejado, porque eu fiz voltas de 50km num dia muito quente e eu não conseguia ter a quantidade de água suficiente e prejudicou meu tênis meu treino tremendamente, eu tive que resolver isso nos outros treinos, então você vai ajustando isso, né, Sim. ou você lógico, como no meu caso eu consigo fazer isso, se você não, não consegue pensar isso por você, a melhor maneira é você ter profissionais que te auxiliem a pensar, olha, como é que você vai hidratar, profissionais de nutrição né, educadores físicos, porque você isso está sob o seu controle e por falar em controle, uma das coisas que eu acho mais interessante no, no, no esporte é a melhora da saúde, da condição e como que isso, desse controle que você tem sobre a sua saúde, como que isso transforma o seu gene e como que a gente passa isso para frente? Cara, isso isso é uma, é uma né? Isso, essa discussão aí é uma discussão grande, tá? Uma discussão grande, eu acho que eu vou colocar ela em duas perspectivas, tá? Eu vou, colocar, eu vou colocar na primeira perspectiva, ontem, inclusive, né? Como eu brinquei no início aqui, o meu trabalho é ler, estudar e escrever. Ontem eu li um artigo aí numa revista chamada Nature Metabolism, o que, é que eles estavam estudando? Eles estavam estudando, isso é o um estudo em camundongos, tá? Não é em humanos, mas lá é o modelo que a gente usa para tentar ver se a gente depois, depois traduz isso para o humano. Mas o que, é que eles mostram? Que, na verdade, né, você, nesse estudo, eles mostram o seguinte, olha, há uma memória metabólica no camundongo, né? nesse caso eles estavam testando a questão de nutricional. Então, bichinho, vamos colocar bem simples o que, é que eles pesquisaram no artigo. Eles fizeram, eles estavam testando a restrição calórica. Restrição calórica é quando você passa a vida toda... É, restringindo a quantidade de caloria que você come. Há vários indícios que isso realmente é benéfico né, para vários aspectos da saúde. O que, que eles pegaram? Então eles pegaram o modelo que os camundonguinhos fizeram a restrição calórica o tempo todo, depois eles pararam e colocaram eles de novo. E eles continuaram com o benefício. E você tinha um outro conjunto de animais, aonde eles ficaram a vida inteira sem fazer restrição calórica e só na equivalente à idade de idosa desses candanguinhos, uhum. eles começaram a fazer restrição calórica, então eles não tiveram benefício. Ou seja, tô pegando isso da restrição calórica, mas você começa a pensar o exercício, quer dizer, uma vida de exercício, ela deixa marcas, né? a gente não entende, não entende muito bem. Então o primeiro objeto é o seguinte era, o que você hoje, o que o Rinaldo hoje com 48 anos, Traço daquele Rinaldo com 12, 13, 14, que era uma criança lá no interior de Minas, extremamente ativo, que corria o dia todo, não ficava na televisão o dia todo, né? E o que é que isso traz? O que é que isso mudou, né? Dentro né, da, da, da máquina ou do reserva de, de informação genética dentro... Há das uma m... alteração genética? Há evidências, não alteração genética no sentido que você muda o seu DNA, no sentido da sequência, mas há indicativos que você muda quimicamente, né, a gente chama isso de epigenética e essas mudanças são estáveis, né, alguns podem chamar isso de memória muscular, há evidências disso, né, e ainda não é algo que você fala, ah, vamos bater o martelo, mas há evidências de que isso aconteça, né, e o que alguns começam a questionar hoje, olha, é baseado em alguns estudos, né, que tem mostrado isso em comportamento, que talvez Algo que você faça durante a sua vida também, alimentação, atividade física, possa né, ter uma mensagem via os seus gametas, espermatozoides, né, os estudos é feitos com macho, tem uma questão metodológica aí que é mais fácil fazer com macho que com fêmeas, eu não vou entrar nesse detalhe, <risos> né? Mas que você passaria para a próxima geração. É consenso? Não. tá? Mas há evidências que apontam que isso possa ser possível. Né? Então, eu brinco sempre quando eu falo sobre isso, olha se isso de fato se comprovar na, nos próximos anos, né? Porque é assim que a ciência é, é construída. Você tem evidências, né? há um grande embate entre grupos que acreditam ou não naquela evidência, vai fazendo mais experimentos até que um grupo falar ah, não aceito realmente aceita o outro. Falar ah, não é isso não mesmo. Não tem mais ninguém reclamando. Não tem mais ninguém <risos> reclamar, né? Então é isso mesmo. Então vamos supor que se realmente confirme essa, esse, esse esse achado a gente pode pensar que a atividade física ela traz benefícios para sua geração e para sua próxima geração, né? Mas independente disso, né? Acho que os benefícios da atividade física, né, para você e para sua família, ele é enorme, né? Você, né, um sujeito é, que tem uma vida sei. rotina, você melhora o seu humor, o social, so, né? o social. Lógico, você fazendo isso de maneira lógico, como tudo na vida, você fazendo isso de maneira Saudável, né? Eu acho que o esporte também é uma questão importante. Muitas vezes as pessoas se estabelecem com o esporte, como você pode estabelecer, com tudo na vida, uma relação, uma relação que muito... não é saudável. Exatamente. Nós conhecemos exemplos, conhecemos pessoas, todos nós conhecemos pessoas o cara que. É se está... em alguma coisa, daqui a pouco ele só troca o vício, né? A relação é. dele com o vício, né? Que já é. não é boa com um o vício. Mesmo que seja uma relação de vício, você tem que ter um, uma relação. Esse vício tem que ser um vício saudável de qualquer forma. Você tem que é. ser capaz de medir isso, né? E é. não pode prejudicar. Começar... O cara chegar lá no, no, no Corredores Amadores, né? <risos> corredores Anônimos e falar, só por hoje eu não corri. Não corri. <risos> é, é, é, é lor, porque você tem questões, acho que uma questão que a gente não tratou aqui ainda, né? A questão do, do treinamento, e aí está muito envolvido com a falta de, de, de um profissional treinado para prescrever o treinamento, é que o treinamento, é né, feito de maneira... É Excessiva, sem o devido cuidado com o descanso, a recuperação, pode ter consequências gravíssimas aí, né? Não seria o overtraining, mas hoje tem até nomes diferentes para isso, mas síndromes de super treinamento que podem ter consequências psicológicas, fisiológicas dramáticas. Porque da mesma forma como a gente falou naquele pilar, né, da, da idade, que o cara vai entrar numa espiral negativa quando ele tem um problema de demência, não consegue se locomover, não consegue trabalhar força o VO2. A mesma coisa acontece com o esporte, né? Quando você uhum. liga com ele, você não consegue ter uma relação boa no qual você tem ele continuamente e saudavelmente na, na, na sua vida. Uhum. Isso tudo tem que ser equilibrado. E não basta você simplesmente ter o treino fisiológico, você ter a melhor adaptação, a alimentação... Se a cabeça também não tiver ah, boa. Eu acho a roupa, assim, eu eu para que ganhar. isso aí é fantástico. Acho que é assim, tipo, principalmente para nós que enveredamos, isso na verdade vale para qualquer esporte, porque mesmo numa prova de 5 km, né, que é uma prova que vai demandar, independente do seu nível de condicionamento físico, você provavelmente fará essa prova no seu limite. Sim. Tá certo? Se você faz essa prova a 6 minutos por quilômetro ou a 3,30 por quilômetro, ela estará no seu limite. Tá? Então, lidar com esse limite né, é cabeça. Uhum. Né? Também, né? É o quanto você consegue lidar com aquele nível de desconforto, né? Naquela própria. E isso também é treinável. Sim. Né? E algumas pessoas, algumas pessoas são mais treináveis para esse quesito do que outras. Tem né? uma coisa bem interessante sobre isso, e eu gosto muito de falar sobre esporte. É que o que você faz no pequeno, você faz no grande. Principalmente o seu cérebro não sabe a diferença do que é estar num desconforto para conseguir terminar os 5km, ou o desconforto para você que entregar aquele trabalho. Não, ou o desconforto ah. de ter que suportar aquela injeção de saco do dia a dia, aquele vizinho e xarope. O desconforto é o desconforto não. no cérebro e isso é treinável, isso é fantástico. Treinar, é como, como, e o, mas o esporte ajuda. Como o esporte ele ajuda, pelo menos a minha, a minha percepção, eu acho que é... Não, não é algo que eu tenho buscado literatura sobre isso, mas a minha percepção né, nesses 10 anos como como atleta, e você me conhece a minha, a minha, a minha, minha metodologia de treino, né? então eu sou sempre o sujeito que estou me colocando para treinar em condições que, que exigem muito do meu mental para conseguir levar os meus treinos a cabo. Eu praticamente por questões pessoais e de logística, eu treino só sozinho, né? natação, é. pedal e corrida, raramente eu consigo. Não que eu não goste, é que eu não consigo fazer os treinos juntos. Então você imagina pedalar 200 quilômetros... Sozinho, sem ninguém, você cuidando de tudo. Isso exige Relaxa, de você. você <risos> é, mas exige de você. Exige, exige uma concentração. Porque você, não você tem que buscar outras distrações, Sim. né? E quando você está treinando com amigos, você tem aquela distração fácil ali. Então, exige mais de você buscar outras distrações para você conseguir fazer isso. A vida também, enfrentar o dia a dia, os problemas que a gente tem na vida, é diante de um desafio, buscar dentro... Do seu dia a dia, distrações para você vencer aquele desafio. O esporte treina muito. É mais muito pra uma isso, habilidade né? que você está treinando. Exatamente. É a habilidade do seu controle emocional. E digamos uhum. assim que a emoção, né? Que é por onde a gente percebe a vida, né? Porque a partir da emoção que a gente sente que a gente está vivo, e você ter o controle disso, né, de entender a sua emoção e saber lidar com isso, você consegue ter um dia a dia muito mais agradável. Porque Consciente ou inconscientemente, o nosso cérebro está aprendendo e dando respostas ao que a gente já treinou. E se você está com uma resposta treinada inconsciente, muitas vezes está respondendo a ações do dia a dia que você não gostaria de responder daquela <risos> é, forma, você responde. É, assim, e o e legal dessa questão do esporte, eu acho que né, talvez esse, esse podcast, o, o vídeo no YouTube, chegue a muitas pessoas que estão considerando entrar no esporte, né, a praticar, e vão enfrentar desafios olha, que tá nessa linha do, do treinamento, eu acho que é algo importante, que é uma figura que eu, que eu uso lá da minha formação como bioquímica, bioquímica né, uma reação bioquímica para ela acontecer, ela tem que acumular uma quantidade de energia, a gente chama isso de energia de ativação, tá? Então é um gráfico, se ela chegou nessa energia de ativação, não tem nada que faz essa reação voltar, ela vai acontecer. <risos> o seu envolvimento com o esporte, ele também passa por isso, então muitas vezes você Tenta se envolver, você não atinge essa energia de ativação, você desiste. Então assim, eu acho que é uma mensagem que fica o pessoal sentir se você né, tente buscar esse ponto aonde você atingiu essa energia de ativação, que aí não tem volta mais. Cara, é, isso aí foi bem legal, que me remeteu à psicologia do esporte, a matéria que eu tive na, lá na faculdade, NB, que falou justamente sobre o ponto de ativação, como que a gente tem que trabalhar com o atleta o ponto de ativação e para não passar esse ponto de ativação. É a super motivação que o cara já está tão empolgado que ele sai explodindo, sai estourando, é. sai fazendo tudo. É o cara que queima na largada, né, digamos assim. É, é o cara que está tão ativado é... para começar a correr aquele compra isso, compra aquilo, não quer fazer os 10 km no peito que tem que fazer, acaba fazendo acima, é. machuca. Então, o controle dessa ativação também é, é fundamental e aí, assim, aí é estar tá bem assessorado, né? eu acho importante, importante as pessoas que vão, né, isso até para promoção de saúde, né? Então, você veja, a gente é, para colocar uma questão interessante. Hoje era um paradigma de alguns anos atrás que um, uma pessoa recuperando de um infarto não poderia e, intensidade. É, ou fazer exercícios de imediato de hoje tem vários protocolos e várias dessas unidades que lidam com esses pacientes utilizando o exercício já na recuperação desses pacientes no primeiro momento, no primeiro momento. né eu acho que uma coisa até fantástica dessas questões da, do esporte saúde a parte científica é um artigo que mostra que é, simplificando são dois grupos são um, um grupo de homens é, com câncer de próstata né homogenizado por tipo de câncer de próstata, um grupo eles estratificaram os indivíduos pelo o VO2 máximo desses indivíduos. Então você tinha um grupo alto com alta aptidão cardiorrespiratória Sim. e um baixo. E os homens foram submetidos ao mesmo tratamento. A sobrevida nos indivíduos que tinha alta, capacidade. maior capacidade de cardiorrespiratória foi maior do que nos que tinham baixo. Então eu brinco sempre, olha, até quando você está doente, se você está com o seu fitness, sua campeonato de caixa administratória boa, a, chance, é, é, a chance de você recuperar é melhor. Né? É. é melhor, então você... Então, o grande problema para mim desse negócio todo é que isso tudo não é muito palpável às vezes, porque o cara, como eu falei aqui, você sabe esse de motivação, a emoção, os efeitos bioquímicos, as pessoas querem perceber, querem sentir aquele negócio na ação de imediata. Se o cara vai lá e toma um copo de cerveja, daqui a pouco já tá sentindo, já aliviou, tá tranquilo. <risos> não, eu acho que o esporte tem disso, né? Mas primeiro você tem que passar um certo período, passar, e depois que passou, que você é porra. É, mas eu acho que aí é o papel. É a corrida. Porque o cara conseguir perceber os, realmente os ganhos. Que aí entra, às vezes, o, o... Entra não, eu acho que o fundamental para quem não consegue perceber ou acreditar nas melhores da saúde é ter os números do própria avaliação física, é. né? É. Esses benefícios é. de saúde é. e vão pautando nesses é. certos numerozinhos. E aí e... isso é um negócio interessante, porque, assim, nós estamos com, Desde o início dessa conversa aqui, nós repetimos várias vezes uh, né, esse, esse mantra, né? O esporte promove saúde, a atividade física promove saúde, dentro de determinadas intensidades, bem prescrita, cuidando de descanso e tudo mais. Mas, a despeito de nós termos um corpo o enorme de conhecimento científico que mostra isso, por que nós não estamos conseguindo colocar as pessoas no nível de atividade física que nós gostaríamos. Isso é uma, uma, um aspecto de saúde pública importante, economia para o estado e vai um monte de coisas, né? Então acho que tem um papel importante, né, de pessoas né, como você aqui no Corrida Perfeita ou qualquer um de nós que tem atleta e tem ali meia dúzia de seguidores nas redes sociais ou no seu dia a dia, até dentro da sua família, de tentar levar essas pessoas, né, para chegarem a essa energia de ativação e realmente incorporarem a atividade física na sua vida. Porque não é fácil, eu vejo isso no meu trabalho mesmo, assim, no, no grupo de professores e colegas que trabalham comigo. É, e até mesmo muitas vezes educadores físicos, se, se olhar e muitos falarem, mas como que você consegue, consegue treinar e manter a sua relação de família, de trabalho? Olha, a desculpa do horário é um, algo que vem em primeiro lugar Sim, para as pessoas. É falta de tempo. De, de né? falta de tempo. Agora, a questão é que o, o tempo... Eu, você precisa primeiro fazer uma avaliação, olha, eu tenho o tempo, não é 24 horas que tem o dia, você tem que dormir, você tem uma série de obrigações. Então desculpa te interromper, mas já te interrompendo, Rina, é, acabamos de bater o recorde aqui de tempo do podcast, tem muito assunto que a gente vai falando e eu tenho que me interromper também, senão eu vou falando contigo, a gente, sempre que a gente se encontra a gente fica conversando, tempo, tempo e depois tem que sair correndo, mas tem que conversar mais porque uhum. é assunto que não não acaba, a gente sempre bate papo. E você, ouvinte, muito obrigado pela sua paciência por escutar a gente. E, pô, com certeza a gente terá um novo podcast. Se você tem dúvidas nessa parte mais científica, eu vou sempre tentar agregar o Rina aqui no, no podcast para acrescentar. E tem muito para acrescentar nesse papo um pouco mais científico, dos artigos e tudo mais. Manda para a gente aí que a gente já cria um novo tema para o próximo podcast com o Rina. Não que seja o próximo, próximo, mas em é um breve. Pode... <risos> em algum momento. Em algum momento. Rina, muito obrigado. Valeu, André. Valeu por aí, vindo. pessoal. Despeça, a semana, recado. Onde é que o pessoal te encontra? O pessoal tá lá agora. Mudei lá o meu perfil no Instagram. Já que fechou o Facebook? É, fechou o Facebook. Eu tô lá como Rina Science43, né? O Science com S443. Então é o meu perfil único e exclusivamente para coisas de triatlon. Não tem nada pessoal lá. Né? Científico. É, científico. Então, a ideia aí é compartilhar lá nesse perfil aspectos né, científicos do triatlo. Vocês acham a Rina, Science for tri? Compartilhando informação, né, Rina? Compartilhar informação é Isso. muito bom. Se cada um fizer um pouco de compartilhar informação de qualidade, com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor. Muito melhor. Então, muito obrigado, galera. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Falou!